Fala galera, beleza? Aqui é o Stick e no vídeo de hoje eu falo pra vocês de um projeto NFT muito promissor, um dos maiores projetos que eu já trouxe aqui no canal, vocês vão ver o motivo aí durante o vídeo. E ele é um projeto que envolve tanto NFT art, tá? Quanto um jogo NFT play to earn. Então, cara, é um mega projeto, vocês vão conferir, deixa o like e vem comigo. Então, basicamente, estou falando do projeto Galaxy Blitz, e basicamente ele é um jogo mobile. E vamos traduzir aqui, vocês podem ver, basicamente ele é um jogo que o celular é em primeiro lugar, ou seja, jogo mobile, pra você jogar no seu celular, é um jogo de estratégia para poder ganhar Play to Earn, onde você se junta para liderar os descendentes da humanidade e forjar um novo império. Só essa descrição já fica bem bacana, não fica? E para começar então galera, vamos ver a gameplay demo aqui oficial do Galaxy Blitz. E como vocês podem ver, o jogo é no estilo do Clash of Clans e isso não é coincidência. Os criadores aqui também são criadores lá, fazem parte também do time do Clash of Clans, então por isso que tá tão da hora. Um jogo que tem muito a ver com a história aqui do canal, a gente jogou muito, um dos jogos mais jogados para celular de todos os tempos, enfim, vocês conhecem Conhecem, e agora imagina isso na versão NFT mais da hora e ainda você podendo ganhar money né então essa que é a ideia tá muito bonito cheio de armas personagens o mapa ali todo bem feito bem da hora então é realmente um jogo que dá vontade de jogar não é só tipo pô só para ganhar você realmente quer jogar quer passar um tempo e tem esse adicional de ganhar então tá muito da hora cara muito bem feito é só as animações os poderes especiais é muita explosão muita coisa rodando liso isso é muito importante também né a gente vê isso é só Ainda, né? Imagina então a versão final: é né? o quão bacana é. Então, cara, na minha opinião tá muito top, aprovado, você comenta aí a sua opinião, né? Na minha opinião tá bem legal, cara. E Vitória, destruiu ali a base, né? Centro da Vila e Vitória no Galaxy Blitz. E aqui do lado a gente tem bastante coisa, jogabilidade, showroom, parceiros, mercado, página nova, notícia, equipe, empregos, papel branco, que é o white paper, economia e a carteira. Vamos ver um pouquinho de cada. Então, com o Galaxy Blitz, você poderá construir um poderoso império estelar, construir uma tropa forte e complexa contra outros jogadores, vender seus minerais produzidos, munições, heróis plantas para outros jogadores, conquistar outros jogadores de bases e recursos, saquear recursos de outros jogadores e começar a batalha majestosa de frotas combinadas. Em breve, no segundo trimestre de 2022, então tá chegando, tá bom? Aqui fala um pouquinho das estruturas. Então tem algumas características, né? Tem a base principal, que é o principal local onde jogadores produzem conteúdos do jogo. Tem o sistema PVE, que é o ataque de jogadores online, jogadores ou computadores. O PVP são jogadores online saqueando online outros jogadores, tá? Atacando jogadores offline, que voltaram com a Carga. e é basicamente na rede NFT RC20, ok? Aqui também fala um pouquinho do token, tá? Então, o token chama Meet Token, que permite que os jogadores controlem o jogo através da coleta de recursos, criação de exército e destruição de bases. Para você obter o token, basicamente, olha só, através da coleta de recursos, criação de exército e destruição de bases. Então, o token Meet também será o principal token que os usuários podem comprar e vender em mercados secundários. E a questão que eu falei do celular também, né, galera? Então, é o primeiro jogo blockchain projetado para celular, permitindo que mais usuários joguem e ganhem enquanto estão em movimento ou esperando no metrô para trabalhar. Eu sempre falei isso para vocês, é muito importante jogar NFT para celular, que todo mundo, qualquer lugar do mundo, com uma conexão da internet, com qualquer aparelho, consegue jogar, tá bom? Aqui tem uns dos parceiros, tá? Aqui começa a ficar bom o negócio, Polygon, Binance, NFT, Ethereum, e mano, alguns projetos colocam isso aqui de maneira fake, mas esse aqui eu achei muito legal porque realmente eles têm a parceria com a Binance. E a Binance tem, cara, uma, toda toda estrutura para filtrar bons projetos. Então, se tá na Binance, cara, é porque o projeto realmente passou por muitos detalhes, tá um projeto que a Binance tá confiando, vamos dizer assim. Então, olha só, estou aqui na página oficial da Binance NFT e realmente tá aqui Galaxy Blitz, tá? Planetas foram vendidos aqui, 5800 NFTs. Infelizmente, o NFT já foi vendido por 85 dólares cada. Um. Então foi um sucesso, cara. 5.800 vendas, aí para basicamente 85 dólares, vários planetas aí que a galera adquiriu. E aqui fala um pouquinho até da descrição do jogo, onde o Galaxy Blitz é um jogo NFT de estratégia de combate, Play to Earn, jogar pra ganhar, né? Onde você lidera os descendentes da humanidade para forjar um novo império. O Galaxy Blitz combina o uso de tokens utilizáveis do mundo real, com jogabilidade de alta octanagem e extensa história, e conhecimento para uma experiência de jogador única. Principais NFTs dentro do jogo são heróis, armas e naves espaciais, beleza? Então... Aqui tem alguns detalhes, achei bem bacana, certo? E aqui agora estou no mercado secundário do Galaxy Blitz, dos NFTs aqui, para vocês verem o retorno que a galera teve, para você ver como o jogo está com uma demanda alta, a galera está querendo entrar e, cara, tipo, quem pagou 85 dólares agora se você pegou um super, super raro, tá valendo mil dólares, então tipo, cara, 5 mil reais, você investiu 500 e multiplicou por 10 vezes aí, o investimento foi para mil se você pegou um super raro, né? Então assim, cara, vale muito a pena, valeu muito a pena, eu queria ter entrado, né, agora não consegui entrar no início, você ainda pode pegar, né, e tal, você ainda pode entrar aqui nos NFTs, mas agora já tá mais caro, né, então... E agora, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a partir do dia 9 de maio aí, tá tendo é, os novos NFTs que eu mostrei para vocês, tá? Então basicamente aqui tem até algumas raridades, né? normal, raro, super raro, super super raro. Então aqui tem um exemplo para vocês verem. E aqui, cara, quem sabe vai multiplicar novamente por 10, né? Não dá pra garantir nada, né? Retorno passado não é garantia de retorno futuro, mas agora é uma nova oportunidade para você mental o NFT e quem sabe multiplicar aí o capital, beleza? E tem alguns benefícios, né? Você sendo um holder aí do NFT, você consegue entrar antes de todo mundo aí no teste beta, tá? Além disso, você tem stake com API de até 600%, tá? Você também tem farming, loteria, então acaba valendo a pena aí, certo? Bom, e agora vamos o que interessa, né? Agora que você já entendeu um pouco sobre o jogo, vamos ver se você quiser mintar aí, né? Tá entrando, tá investindo no jogo. Lembrando que não é uma dica de investimento, né? Decisão é sua, o dinheiro é seu. Mas vamos ver se você quiser tá entrando, tá investindo no jogo, o que você precisa fazer? Vou mostrar o passo a passo. Então, bem-vindo ao tutorial de NFT Mint, né? Do Galaxy Blitz. Neste vídeo, você vai aprender como aumentar o NFT do Galaxy Blitz em dois minutos. Acesse o site oficial do Galaxy Blitz, clique em Página Mint à direita. Aqui estou usando o Testnet agora. Então os preços e as introduções são diferentes da venda final do NFT. Escolha o NFT que deseja mintar, conecte a carteira Metamask e confirme a transação. Desta vez, Galaxy Blitz usa Blind Box NFT. Portanto, você só pode ver a imagem de um planeta em vez de um NFT dentro. Você verá a solicitação bem-sucedida depois de um tempo e poderá verificar as NFTs em ver minhas NFTs. Aqui as silhuetas rosas são apenas para teste, não NFTs finais. Podemos verificar o NFT mintado agora mesmo na OpenSea. Como de costume, clique no perfil no canto. Superior direito e conecte a MetaMask. Então você pode ver seu NFT. Além disso, o NFT do Galaxy Blitz suporta a realidade aumentada. Obrigado por assistir e espero que você aproveite sua jornada com Galaxy Blitz. E basicamente esse é o tutorial, como vocês podem ver. Então vou deixar o link pra vocês na descrição. Pra você estar tá fazendo isso se você tiver interesse. Inclusive, estou aqui na minha tela, na minha conta pra vocês verem. Conectei a carteira, tá? E tudo mais. Basicamente aqui tem também o link de referência. Você pode estar tá compartilhando o seu, você vem aqui em referência e você vai estar tá ganhando ali uma porcentagem nos seus amigos que entrarem no projeto. Então, meu link vai estar tá aí embaixo aí na descrição, comentário fixado. Vocês entrando, você ajuda o canal se você tiver interesse, né? E você compartilha o seu também, vale a pena se você tiver uma boa rede de contatos. E galera, lembrando que quem entrar pelo meu link aí, você ganha de 10% a 50% aí de MIT tokens de recompensa, tá? Então vale muito a pena e também, como eu falei já, você pode compartilhar o seu link também, tá? Lembrando que o meu link tá aí embaixo pra vocês entrarem. E aqui tem outras partes, por exemplo, mineração, stake, né? Recompensa e tudo mais. Então, tem isso aqui, né? E, galera, achei legal também mostrar pra vocês aqui o Twitter deles, mano. Por quê? Porque é um dos projetos aqui com o maior Twitter que eu já vi. São 255 mil seguidores, tá, galera? Então, assim, obviamente, você pode dar uma analisada mais a fundo pra ver engajamento, pra ver se são seguidores reais. Mas, mesmo assim, teve investimento, de qualquer forma, para ter bastante seguidores. Então, cara, isso ajuda muito. Porque quando alguém olha aqui e vê muito seguidor, a pessoa fica com mais confiança no projeto, além de já estar tá na Binance, que já dá mais confiança ainda. Então, acho que isso é importante pra qualquer projeto, dar uma confiança maior. Mostra que projetos tem bastante gente apoiando e tudo mais Mas enfim, galera, então esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Esse projeto aí, na minha opinião, tá bacana Porque como eu falei, tem bastante gente apoiando Tá na Binance, tá bom? Então assim, tem um tutorialzinho bonitinho É um projeto que tá sendo bem feito E espero que dê resultado, né? Espero que dê tudo certo aí, beleza? Agora você faz sua análise seu estudo Pra ver se você vai entrar nesse projeto NFT, tá bom? A decisão é sua e eu vou ficando por aqui Valeus, falou, até o próximo vídeo